No último vídeo nós falamos sobre como melhorar as suas buscas no YouTube, criando um bom título e uma boa miniatura. E hoje nós vamos falar como melhorar suas buscas através de tags e closed caption. Bem-vindos ao projeto Como Ser YouTuber. Olá, amiguinhos! Para quem não me conhece, eu sou o Mico, e hoje nós estamos aqui para falar sobre tags, ou, melhor dizendo, palavras-chave e também para falar sobre Closed Caption, que são as legendas. Vamos começar falando sobre as tags. Quando você envia um vídeo para o YouTube, aparece para você pôr o seu título, a sua descrição, a sua miniatura e lá embaixo também as tags. Isso nada mais é do que palavras-chave para você ser encontrado mais fácil no buscador do youtube, ou seja, ali você tem que botar palavras que tenham a ver com o conteúdo do seu vídeo, então é importante você pôr o nome do seu canal, o título do vídeo, algumas palavras que tenham na descrição, sinônimos do título do seu vídeo, palavras de uma frase que definiria o seu vídeo, é muito importante que você coloque apenas coisas que tenham a ver com o seu vídeo, pois se você colocar tags que não tem nada a ver com o seu vídeo, você não está cumprindo com as diretrizes do youtube, YouTube. E isso pode causar problemas para você, para o seu canal, para sua conta no YouTube, etc. Eu acredito que também te ajuda você colocar nas suas tags coisas que você falou no seu vídeo. Assim como no sistema de legendas, o YouTube identifica algumas palavras que você fala no seu vídeo. Agora vamos falar um pouco sobre Closed Caption as legendas. Por que eu deveria colocar legendas nos meus vídeos? Bom, vamos começar explicando que o YouTube não está só no seu país e no seu idioma. O YouTube está no mundo todo. Então imagine que você está procurando sobre um determinado assunto, algum conteúdo muito importante para você. Mas só tem um vídeo que não é no seu idioma. Então você descobre que nesse vídeo, com o conteúdo que você tanto procurava, tem legendas no seu idioma. Você vai deixar de assistir esse vídeo porque não está no seu idioma, ou já que tem legenda, vai aproveitar para assistir. A pessoa que está interessada no seu vídeo, ela vai assistir sim, se ela conseguir entender as coisas que você está dizendo. E as legendas estão aí para resolver este problema. Elas podem te fazer alcançar um público que talvez você não alcançaria. E agora eu vou contar um segredinho para vocês. As legendas! ajudam o seu vídeo nas buscas do YouTube também. Por isso, amiguinhos, é muito importante você pôr sim legenda nos seus vídeos. Amigo, mas eu não sei falar outro idioma, como que eu vou fazer isso? O próprio YouTube tem um sistema onde ele meio que traduz algumas coisas. E também não custa nada você se esforçar um pouquinho e ir lá e digitar no Google Tradutor, né? Pois o importante é fazer a pessoa que está te assistindo te entender. Pode não ficar tão certinho, tão perfeito, mas o importante é que a pessoa te entenda. Bom amiguinhos, espero que eu tenha ajudado vocês com algumas dicas, nos próximos vídeos nós falaremos sobre equipamentos e como fazer bons vídeos com baixo custo. Então você já pode me seguir nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui, não esquece de deixar o seu joinha para me ajudar. Se você está gostando do projeto e conhece alguém que quer ser youtuber ou conhece algum amigo que você acha que deveria fazer vídeos para o youtube, Envie esse vídeo para ele, assim você estará ajudando ele e também estará me ajudando com a divulgação desse vídeo. Lembrando que estou postando esses vídeos todos os dias. Não esquece de se inscrever no canal para não perder novas atualizações de novos vídeos. E é isso aí, até o próximo vídeo. Falou!